Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. E no vídeo de hoje nós vamos trabalhar com uma das novas funções. Eu já fiz essa piada para quem assistiu o vídeo passado, entre aspas, do Excel, tá? Então disponível aí na versão para quem assina o pacote 365, especificamente a função classificar que nós temos, tá? Então se você ficou curioso, nunca viu no canal dos outros aí e é público aqui do canal, não deixe de continuar aí depois da vinheta. Ah, inclusive se você assiste com recorrência aí o canal, não deixe de se inscrever, faça parte da nossa comunidade. Se você quiser. É lógico, daí você dá seu like, seu dislike, ativa o sino e de novo tudo aquilo que pedem quando você assiste uma merda de um vídeo do YouTube, beleza? Então o que, que nós vamos falar no vídeo de hoje? Então se você sobreviveu à vinheta, nós vamos falar da função classificar. O que, que uma função classificar ela faz, Juliana? ela classifica exatamente o meu negócio, de acordo com o critério que eu quiser. Ela não é, na verdade, uma novidade nem aqui no canal do botão, nem na internet, porque se você procurar existem vários é, tutoriais que nós temos, tá? Não é uma função relativamente nova, porque ela já foi lançada há algum tempo, só que agora que está, ela é relativamente nova, porque está chegando agora ao acesso do pessoal. Então, imagina aqui, Ju, que eu tenho três colunas, tá? Um painel ali, ou a cidade, da onde a gente faz os levantamentos aqui no PSEG, a unidade da federação e uma produtividade de cana que eu tenho aí, tá? E o duro que é real, tá? Porque eu peguei da base de dados que a gente trabalha, então se você quiser saber quanto que produz cana em cada região aí que tá mostrada, estão aí os valores médios. Bom, o que que eu quero? Imagine que você vinha aqui, você concorda pra mim que todos os painéis, eles estão fora da sequência? Beleza? Aí você fala assim, ai ah, botão, mas eu quero que coloque em ordem alfabética. Então como que a gente fazia, ou pode fazer isso, tá? De forma simples no Excel. Você vai vir aqui, vai clicar em qualquer lugar, você não quer classificar pela coluna a. você vai clicar aqui em então, na base de dados, não precisa necessariamente selecionar. Isso é um processo que as pessoas fazem, só que não é obrigatório. Você não precisa selecionar a base de dados para classificar. Você pode simplesmente clicar em qualquer lugar aqui. vir em dados e clicar aqui de A a Z, que ele vai classificar essa bosta aqui, ó. Em ordem alfabética, no caso, do maior para o menor. Note que eu cliquei de A a Z. Se eu tivesse clicado de Z a A, ele ia colocar ao contrário, né? De Z dos órgãos até Atenas ali, para ficar o negócio. Beleza? Bom, existem algumas outras opções aqui mais avançadas, mas isso trabalha com classificação. Então qual que é o negócio aqui, minha cara Ju, deixa eu voltar. Você concorda que você está montando a sua planilha, né, e a sua base de dados veio e você precisa ter uma classificação rotineira e automática? Você não ia conseguir isso sem ser por macro, utilizando a função classificar. Na verdade não é uma função, é uma ferramenta. Então toda vez você ia ter que pegar a sua base, selecionar aqui onde você queria, onde você quiser, dados, classificar. Não dava para você deixar a sua planilha dinâmica com fórmulas, utilizando utilizando esta opção. De novo, ia ser necessário você criar alguma rotina de macro, você ia clicar lá, ela ia classificar e aí por aí vai. Aí já foge um pouco do Excel. Então isso era nas versões antigas. O que, que acontece na última versão que o Office 365 ele soltou uma opção? É a função classificar. Então note, presta atenção, presta atenção. Note, meu querido, não é uma ferramenta, é uma função. Nas versões anteriores você classifica. Estou devagarzinho para entender, né? Nas versões anteriores você classificava via ferramenta. Ferramenta, Então você não conseguia fazer com que ela fosse, de certa forma, bastante automática. Na nova opção que nós vamos mostrar agora, você tem uma função. Era ferramenta, virou função. Agora volta aqui para mostrar para você o que, que é legal disso. Imagina que você está lá na sua rotina de trabalho, Ju, e você quer classificar essa merda aí, por função. Olha que função legal, igual classificar. Então nós temos dois tipos de classificar no vídeo de hoje. Eu vou só mostrar classificar para render pauta para o próximo vídeo que eu mostro classificar. por. Então o que, que esse classificar ele faz? Se você você lê ali o comentário, ele classifica um intervalo ou uma matriz. Então eu vou colocar aqui a tecla Tab e vou mandar classificar. Então se a gente observar esta função, note que ele tem alguns argumentos ali. O primeiro argumento é a matriz. Sempre tem a pistola da matriz. Pistola da matriz o que, que é? Qual que é o conjunto de dados que você quer utilizar como referência para aplicar a função? Eu não vou entrar em detalhes, mas aqui nós vamos utilizar uma matriz dinâmica. Aí que vem o vídeo que saiu na semana passada, que eu não sei exatamente que dia foi foi, mas vai aparecer aqui se o pessoal fizer aquilo que eles sempre fazem, que é colocar os negócios assim, tá bom? Então, matriz dinâmica. O que, que nós vamos pegar? Quem que você quer classificar, Ju? Você não quer classificar de 2, shift, control, para baixo até o final? Botão, mas tem todos os outros argumentos ali que a, que a função tem. Tudo bem, nós vamos trabalhar com eles depois. Nesse exato momento, eu vou trabalhar de jeito bastante simples. Eu vou fechar o um parênteses aqui e vou dar o um enter. Olha que bacana, ó. Ele explodiu o negócio na matriz dinâmica para baixo, já classificando em ordem Alfabético. Então, se eventualmente você tem aí uma planilha que na rotina dela tem inserção de dados, automaticamente ele já classificou. Inclusive, olha que bacana, se eu vir aqui ó, vou inserir uma coluna aqui no meio, vou colocar uma cidade que não tem. Da onde você é mesmo, Ju? Guaçu. vou colocar Mojiguaçu Guaçu ali, ó. Mojiguaçu. Mojiguaçu não estava aqui antes. A hora que eu der o um Enter, olha que bacana, ele explode a minha matriz dinâmica para baixo e coloca Mojiguaçu aí no meio. Então assim, ele é. Automático o esquema de inserção de dados nele, certo? Pois bem, esse é o primeiro ponto, esta é a primeira forma de se utilizar, portanto, aí ou classificar, então muito bacana esse negócio aqui, vai ajudar muito na verdade se você tiver essa porra aí praticamente você não precisa da ferramenta classificar já que por função você faz, ah mas qual que eu uso, qual que o seu coração mandar, beleza? Pois bem, se eu vir aqui deletar, veja que eu não consigo deletar, né? acho que eu falei isso no vídeo de não, porque isso aqui não tem nada, tá vendo aqui atrás que tá meio rachurado, tá vendo que tá meio cinzinha é porque ele não tem nada, pra você apagar isso daqui, você tem que vir aqui na célula E4 e apagar ela, agora sim ela vai ser tirada da sua planilha, beleza? Então essa foi a, a maneira mais simples de se utilizar a função do classificar. Mas vamos supor agora que eu quero classificar por outro, utilizando outros critérios. O que, que você pode fazer? Sai daqui, ô oh desgraça. Vamos lá, ó. igual classificar. Então eu vou continuar na mesma linha de raciocínio, só que agora eu não vou usar mais a, o nome da cidade ou o painel. Eu vou utilizar ali as três, os três parâmetros que eu tenho, que é o que? A cidade, a unidade da federação e o parâmetro de produtividade. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar a matriz toda, meus queridos e minhas queridas. Precisa fixar? Precisa fixar, Juliana? Não precisa fixar, meus queridos. Então, assim, parte também do cifrãozinho, dos 3F4 que a gente sempre fala, vai para as cucui agora. Você não precisa fixar, porque ele vai pegar sempre o mesmo intervalo e vai explodir. Então, olha que negócio bacana. Posso dar o um ponto e vírgula. Deixa eu voltar lá para cima agora. Note ali, Ju, que eu tenho um negócio agora que se chama índice de classificação. O que, que é este índice de classificação? Se você não conhece a função índice, a função PROC v, recomendo você conhecê-las, porque são muito importantes. Se você não conhece, eu vou explicar mais ou menos agora. Não vou explicar, na verdade, nada. O que, que funciona esse índice? Quantas colunas eu tenho ali, Juliana? Na matriz que eu estou selecionando, você tem três, mas ela não enxerga, ela está dando migué. Você tem três colunas, certo? Na sua matriz. Uma, duas, três, que coincidentemente está na A, na B e na C. Então você tem três. Qual que é o critério que você quer usar para classificar? Posso começar minha classificação pela unidade da federação? Posso? Então note que eu não vou mais classificar pelo painel, vou classificar pela unidade da federação. Se eu olhar minha matriz de dados, a unidade da federação está em qual sequência de índice? Um, dois, três. Então ela está no número 2, certo? Então se eu vir aqui e colocar o número dois, olha lá que bacana, vai entrar aqui o índice de classificação. Então ele vai utilizar a referência 2 do seu índice para fazer essa classificação. Ponto e vírgula. Aqui nós temos uma outra opção que funciona muito semelhante ao A a Z e o Z a A que a gente mostrou na ferramenta. Então você pode classificar de forma ascendente, ou seja, do menor para o maior, de A a Z, de zero até o infinito e por aí vai. Ou você pode classificar em, em forma descendente, do maior para o menor, do Z para A e do infinito para zero. Mais ou menos isso acho que deu para entender, certo? Então tudo bom. Vamos supor que eu quero colocar de forma ascendente, do menor para o maior. Então vou colocar um aqui, ok? Ponto e vírgula. E vamos aqui para o último argumento da minha função, que é o que? Você quer classificar por coluna ou por linha? Aí que você tem que olhar, meu querido, a sua base de dados, como ela está estruturada. Ela não está estruturada as informações de uma linha? Então você vai utilizar a classificar por linha. Se eventualmente você estivesse trabalhando com classificação dos rótulos, aí sim você pode utilizar aí a classificação por coluna. Beleza? Se eu deixar sem nada, sem bosta nenhuma, o que, que vai levar? Vai levar em critério o falso, classificar por linha. Então se você deixar sem nada ou colocar falso ali vai classificar por linha. Só vai classificar utilizando coluna quando você indicar a verdadeira. Quero classificar por coluna. Tá? Mas acho que o mais comum acaba sendo por linha. Vou então colocar o falso aqui ou deixar sem nada e vou fechar. Olha que maravilha, minha cara. Gente. Olha que eu der um enter aqui, ó. O que, que aconteceu? Tá vendo que ele classificou o meu negócio? Ah, botão, mas a unidade da federação não era para aparecer primeiro, já que você colocou ela como índice de referência? Não, você se confundiu, você pensou desse jeito. Ele vai manter a mesma sequência, painel, unidade da federação e produtividade. O que vai diferenciar é que quem que ele está utilizando como referência aqui, ó. Goiás... Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná e São Paulo. Então você está vendo que ele utilizou como critério unidade de federação nesse caso. Se eu trocar ali a minha forma de classificação, ou seja, cliquei com F2 aqui e me fudi. Por quê? Matriz dinâmica, você não edita as funções aqui. Você só edita a função onde você efetivamente a construiu. Então se eu vir aqui mudar a sequência, qual que é a sequência? Índice de classificação. Eu quero que classifique da produtividade do maior... Para o menor, independente do estado que seja, 3, olha lá que bacana, ele vai classificar do menor para o maior e assim sucessivamente. Então note que é uma coisa bem mais rápida de se fazer que nós temos. Evidentemente, né, meus queridos e minhas queridas, que aqui o 1 tudo bem eu colocar em ordem de classificação, já que você vai da sua planilha classificar geralmente em um sentido. Agora o 3 aqui, vamos lembrar que ficar toda hora trocando para qual índice você quer ver, pode ser uma cagada, porque toda vez que você digita na fórmula, né, na função, você está capando a automação dela. Então alguns recursos que você pode utilizar aqui, imagine que aqui eu tenho um indicador, ó, e aqui eu vou colocar uma lista suspensa onde eu possa selecionar o indicador, então vem em dados, texto para colunas, mentira, burro, dados, validação de dados, permitir lista, tá, não vou ficar no detalhe aqui do que que faz essas coisas, mas eu vou selecionar essa lista aqui para a gente selecionar, beleza? Vou dar o Enter e vou dar o OK. Tá vendo aqui, Ju, que você pode selecionar qual painel você quer? Então o que que você, meu querido e minha querida, pode fazer aqui? Vou entrar dentro desse classificar, quem que é o 3 aqui, Ju? Não é o índice de classificação? Qual é a função que retorna o valor de correspondência no intervalo que vai informar a posição de determinado critério para você. Você não entendeu nem a pergunta, né? Então, vou refazer de novo, porque eu também fiquei confuso. Qual é a função que nós utilizamos que vai indicar a posição relativa de determinado parâmetro em um conjunto de dados? Corresp, então, muito bem, você pode pegar o Corresp que você já viu usando tantas vezes aqui dentro deste canal, no caso do botão, que beleza, né? E utilizar aqui no meio. Então, em vez do 3 aqui, você pode fazer o seguinte, ó, Corresp... O valor procurado, que é este camarada aqui, ponto e vírgula, nesta matriz aqui, ponto e vírgula, zero. Não vou entrar em detalhe também como funciona com o resto, porque o vídeo já está muito mais longo do que eu planejei, tá? Mas, se você tiver, vai ter também aqui para você colocar. Se eu der o um Enter aqui, ó, não muda praticamente nada. Então, agora o que, que acontece? Eu troco aqui, ó, painel, ele vai, Tá vendo aqui, ó, agora foi por ordem alfabética. Se eu colocar Unidade da federação, é isso que manda. Se eu colocar produtividade, é isso que manda e assim por diante. Ou seja, aí você consegue montar do jeito que você quiser. Beleza? Então é isso que funciona a função do classificar. Tomando cuidado que eu já falei de matriz dinâmica. Se você fizer, utilizando essa função, a sua planilha, você não pode compartilhar com outras pessoas que não tenham a versão atualizada. Se você fizer isso pau, vai dar pau, beleza? Então é isso meus queridos e minhas queridas, espero que vocês tenham gostado, como eu disse é uma pseudo novidade, porque se você for ver bem os caras que estão aí nos fóruns de discussão de Excel já conhecem esse negócio tá? Mas pra você que é um afegão comum como eu, certo? Chegou agora nas nossas mãos, então é isso, por isso que nós estamos gravando o vídeo agora Então, se você é assinante do Office 365 provavelmente isso já vai estar instalado aí dentro da sua plataforma No mais, recados? Não? Hã? Orkut? A sua Orkut é boa. É isso aí se você gostou do vídeo, curte e compartilha com os seus amiguinhos aí. Se você quer receber novidades, por isso que a ferramenta tá aí. Tem o sino, você coloca o sino, aí toda semana eu vou estar tá lá enchendo o seu saco nas segundas-feiras, provavelmente. Isso se a Juliana tiver agenda pra gravar, porque a coisa tá meio... F... Tá bom? Então... Um beijo nas meninas, um chute nos meninos e um beijo para a Keisiane, a nossa querida, como é que chama? Quem fica na casa das mesas ali, é o quê? É, das picapes, é isso aí. Mas é, picape é de som, né? E de áudio é o quê? Vídeo, mesa de corte. Então um beijo para a minha mini satânica na mesa de corte.